Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre três animais na Bíblia. Os porcos, os cães e os lobos. Tá é tenso, né? Assim, uma coisa meio... Então, você já ouviu falar, não dê pérolas aos porcos? Isso não é um ditado popular, isso é um versículo na Bíblia e tá lá em Mateus e eu quero ler ele pra vocês. Mateus 7,6. 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deites aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Sabe o que você está falando em outra versão? Não dê as coisas santas aos cães e nem jogue suas pérolas aos porcos, porque eles vão desperdiçar. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas quem são esses cães e quem são esses porcos e quem são essas pérolas, né? E eu quero ler alguns versículos com vocês para depois trazer essa revelação. Lá em 2 Pedro 2,20 está dizendo assim, Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, você for envolvido nelas e vencidos, se tornou o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor fosse não conhecer o caminho da justiça, do que se conhecer e se desviar do santo mandamento que te foi dado. Desse modo, vai vir sobre você o que o verdadeiro provérbio fala, o cachorro se voltou ao próprio vômito e a porca se voltou a sujar na lama. Ou seja, ele está dizendo assim, se você conheceu a Jesus, ou se você conheceu os mandamentos... E aí o pecado te dominou de novo e você acabou voltando para a vida que você tinha antes. É igual o cachorro comer o próprio vômito e um porco limpo voltar a se sujar na lama. Pesado, né? Depois lá em Filipenses 3,1 1, está falando assim. Meus irmãos, fiquem alegres no Senhor. Eu não me aborreço de descrever as mesmas coisas. É de segurança para vocês. Se guardem, ou seja, fiquem seguros dos cachorros, dos cães. Se guardem dos maus obreiros e da cortadura, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. Então, tá falando assim, olha, para você ficar seguro, você tem que se proteger dos cães. Mais uma vez. E lá em Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados, ou seja, muito, muito felizes, os que guardam os meus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Mas ficaram de fora os cães... Os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e mente. Ou seja, qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Então Jesus está falando que ele mesmo estava olhando para as igrejas e vendo quem está que se comportando como porco, como cão e como lobo. Isso é muito sério. Por quê? Porque analisando toda essa fala, quando ele fala assim das pérolas, as pérolas são as experiências espirituais que nós temos. Sabe quando a gente ora e sente um frenesia, um arrepio, um aperto no coração, tem uma visão, uma revelação, uh, sente algo, vê algo... É, tem algum dom do Espírito, né, que em acordo lá com Pentecostes pode ser orar línguas, cura, é, libertação. Quando nós temos e vivemos esses dons como igreja, é, muitas vezes a gente quer dar testemunho para todo mundo, só que não é todo mundo que quer ouvir ou que vai entender o que você tem para dizer. Outras vezes você vai ter a sua fé diminuída, porque ao compartilhar disso. Ou ao contar isso para alguém... A pessoa vai desacreditar de você... Ou vai ter inveja de você... Acredite... É, ou seja... Deus está falando claramente na palavra do Senhor com você... Que as suas experiências espirituais... Elas são para você e Deus... É a aliança entre vocês dois... E ela deve ser testemunho sim... Mas para aqueles que a sabedoria te guiada Não jogue pérolas para os porcos... Ou seja... Não fale das suas experiências espirituais... Ou não envolva isso... Com porcos. E quem seriam então os porcos? Os porcos são aquelas pessoas que conhecem o evangelho, mas não são salvas. E como que uma pessoa é salva? Diz a Bíblia que todo aquele que em Jesus crer e for batizado será salvo. Então, e aquele que não fizer isso já está condenado. Ai, mas é muito sério. Ah, vai brigar com o autor que não fui eu que escrevi não. O que tá escrito é: se você crer em Jesus e for batizado no nome dele, você está salvo. Salvo quer dizer que você vai estar aqui, né? Você vai estar no milênio, no governo de Jesus, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, aquele que não é salvo é aquele que já sabe que Jesus existe, às vezes até já teve alguma experiência, mas não creu que ele é o único caminho à verdade e é à vida e não foi batizado nas águas, ou seja, não teve a coragem, a ousadia, a vontade, a, a escolha, né, de fazer uma aliança com esse Jesus que salvou essa pessoa, porque salvou todos nós, então... É, quando a gente está falando de não jogar pérolas aos porcos, é que a gente tem que ter muito cuidado para falar e viver e trazer pessoas que conhecem o evangelho, mas que não são salvas, para as nossas experiências espirituais. Porque tem um motivo pelo qual essa pessoa não quis ser salva. E esse motivo muitas vezes vai trazer contenda, desânimo, vai é, ir contra aquilo que você está vivendo no espírito e isso pode te desanimar. Sobre os cães, Jesus falou que junto dos feiticeiros, junto dos amantes, junto dos que mentem, os cães não entrarão no reino. Ou seja, quando as portas do céu vão colocar a se abrirem, eles não entrarão. E também fala que a pessoa que conheceu Jesus e depois volta é como se fosse um cachorro comendo o próprio vômito. Quem são os cães? Os cães são aqueles que conhecem a doutrina, mas não vivem isso com realidade, não tem revelação na Bíblia, não tem uma vida que condiz com a palavra. São tipo os fariseus, são as pessoas que conhecem a Deus, muitas vezes estão na, na igreja, muitas vezes leem a Bíblia, postam versículos, né? nem vou falar daqueles que postam quase que um nude com um versículo bíblico, que eu acho assim, enfim... É, mas não tem vida. Você olha para a pessoa, você não vê que isso é um estilo de vida. Você não vê graça, você não vê luz, você não sente o sal. Você não olha para a pessoa e vê que Jesus está vivendo através dela. Isso são os cães são as pessoas que estão na igreja e que sabem a Bíblia muitas vezes, às vezes nem sabem porque não tiveram revelação sobre ela, ou estão até pregando para você, mas elas não, você olha para ela, você não vê fruto, você não vê graça, você não sente paz. Então, a Bíblia já está te falando que vai existir isso. Então, quando as pessoas falarem, ai, ah, eu detesto cristão, porque todo evangélico é do mal. Gente, tem, tem gente do mal em todas as religiões. A diferença é que a Bíblia já nos falou que teria na nossa também. Porque não é uma questão de religião, é uma questão de acreditar que Jesus é o único caminho. E que a Bíblia comprova isso. Ela é o testamento disso. E eu, particularmente, estou na igreja onde eu acredito, que a Bíblia é o principal fundamento, e vou estar sempre nesse lugar, se ele deixar de ser, eu vou sair, vou para onde for, não porque eu quero pular de galho em galho, mas porque eu acredito que a Bíblia é a revelação de todas as coisas, e a minha fé é nela, por isso, evangélicos vem de evangelho, se você é um evangélico que não conhece o evangelho, então você não está sendo evangélico direito, você está sendo alguma outra coisa. E isso não é o que Deus chamou a gente para ser. Ele chamou a gente para conhecer a palavra. Para a gente saber justamente quem são os lobos. Os lobos são os falsos profetas. São aqueles que vão falar para você que Deus disse e Deus não disse nada. sabe Que vão saber um pouquinho da sua vida e vão usar isso para te dar uma profecia. E isso não é da vontade do Senhor, não vai te trazer bênção... E não é algo que vai trazer o Espírito Santo ativado no seu coração. Você tem que fugir dos lobos. Os lobos são aqueles falsos profetas. E eles estão onde? Na igreja, claro. Porque um profeta não está do lado de fora. E aí, como que a gente sabe que é uma profecia falsa? Quando ela vai contra a palavra de Deus. Mas se a gente não lê, como é que a gente vai saber? Entendeu o problema? Então, os porcos são aqueles... Que conhecem a Deus, mas não são salvos. Os cães são aqueles que é, já conhecem a doutrina, mas não têm isso revelado, não têm uma vida de realidade com Deus. Os lobos são os falsos profetas. E nós? Quem nós somos? Nós devemos ser, como diz Apocalipse, que é as árvores, aqueles que dão frutos, aqueles que têm vida, aqueles que são frondosos, que dão sombra. O lobo, ele pode até fingir algo, mas o lobo não dá fruto. Se você olha para uma pessoa que se diz muito de Deus, mas não tem frutos, ou seja, não tem dons espirituais, as pessoas não estão perto dela, não geram novas vidas para Jesus não leva salvação, não tem paz no coração, e pode ter certeza que não é árvore, é lobo, mas nós somos árvores, nós fomos chamados, lembra? O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós, isso, pra quem lembra é exatamente isso, o jardineiro é Jesus, ele vai te podar quando necessário ele vai te adubar quando necessário ele vai vir buscar frutos em você, como ele fez com a figueira mas nós temos que ser árvores de vida, não árvores do bem do mal, do pecado original, Se Entenderam mais que eu falei muita coisa, né? Era pra falar só dos animais e cheguei na árvore. Mas é exatamente isso. Nós não fomos chamados para ser esses animais. Nem cães, nem lobos, nem porcos. Nós fomos chamados para ser ovelhas. Porque ovelhas não só são mansas de coração, como obedecem o seu pastor. E nesse caso não é o pastor da igreja, é o pastor Jesus Cristo. Que sabe, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É, nós estamos falando de Jesus. Jesus é o nosso pastor. Então nós fomos chamados para ser ovelhas. E essas ovelhas, elas dão frutos. Amém! Eu espero que você tenha entendido isso. E que no seu coração você tenha agora algo diferente queimando, para que você olhe para as pessoas, não com julgamento, mas com revelação do Espírito Santo, para saber que muitas vezes nós estamos querendo pegar as nossas pérolas, aquilo que é precioso entre nós e Deus, e distribuir para os porcos, para os cães, para os lobos, sendo que na verdade uma ovelha só precisa ficar tranquila, que o pastor vai vir te alimentar, cuidar de você, te amar. Amém? Eu espero que esteja te abençoado e que o Senhor te favoreça.